Pai do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre o que a Bíblia diz para nós fazermos no dia mal. O que é o dia mal? É aquele dia que você brigou com alguém, que alguém que você ama te traiu, que a ansiedade está batendo muito, que a baixa estima está no caos... Ou que você descobriu que o Homem-Aranha não vai fazer mais parte do universo Marvel até você descobrir que depois vai. É aquele dia que você não está se sentindo bem. O dia que o seu coração está contrito, que você está com vontade de chorar. Ou que algo está acontecendo que você pensa, meu Deus, não era a vida que eu queria. Esse dia mal, Paulo já percebeu que acontece muitas vezes porque o nosso espírito fica triste e isso acaba influenciando todo o nosso ser. E aí, para a igreja de Éfeso, ele escreveu uma carta chamada Efésios, que está lá no Novo Testamento. E lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13, ele começa a falar sobre isso. E eu vou ler para você na NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. Por isso, peguem a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia mau, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, sejam preparados. Usem a verdade como um cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem com os sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Levem sempre a fé como um escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como um capacete e a palavra de Deus como uma espada que o Espírito Santo te dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Então aqui, Paulo está te contando que existe uma armadura que você pode colocar. Não é bem essa tipo do homem de ferro não, mas se fosse, seria mais ou menos assim. Uma mistura dele com o Capitão América. Porque o capacete, ao invés de ser o capacete do Jarvis, agora vai ser o capacete da salvação. A certeza na sua mente... Algo para você blindar nos seus pensamentos. Que você sabe que você é salvo, que você é amado. Que você tem direito a uma vida inteira com Cristo. E por causa dessa certeza, você não precisa se preocupar mais. Você pode entender que... Deus te ama e te salva e você tem uma vida eterna fora desse momento, depois que você morrer com Cristo. E essa certeza da salvação, ela tem que ser o suficiente para blindar na sua cabeça tudo isso que vem te magoando, os pensamentos ruins, a tristeza que vem aqui, ó. E aí Paulo vai e fala, existe um capacete da salvação e esse capacete te protege de tudo que vem contra a sua mente, a sua cabeça. Essa tristeza que vem, esses pensamentos e memórias que não deixam você ficar tranquilo. Ele também fala de uma espada, uma espada de justiça. Uma espada que você vai usar como se fosse a verdade. A espada é a palavra de Deus. A espada é a Bíblia. Quando você usa a Bíblia com inteligência, ela é como uma espada. O que é usar a Bíblia como inteligência? É você ler ela e entender aonde está cada coisa. Se você está passando por um momento de traição, você sabe onde está na Bíblia a parte onde Jesus foi traído e como ele lidou com isso. Se você está vivendo um momento de perseguição no seu trabalho, na sua escola, de bullying, você pode ir lá e ver como Davi lidava com isso, como ele orava ao Senhor. Se você está passando por um momento de esterilidade, você quer engravidar, mas não consegue, você vai na palavra de Deus e vê a história de Ana, mãe de Samuel, que também era estéreo e pedia ao Senhor para ter filhos. E o que ele fez em relação a isso? Então a espada da verdade, da palavra, nada mais é do que você entender a Bíblia e saber aonde ela pode te ajudar em cada espaço, cada pedaço, cada parte da sua vida. Quando você lê a Bíblia, você começa a descobrir que não só é uma história maravilhosa, onde todos vivem felizes para sempre, mas além de Jesus, todos passaram por dificuldades e todos tiveram a influência divina do Senhor em ajuda, em propósito e naquilo que, que o Senhor quer que nós façamos. É um exemplo que Deus nos dá. Então, quando você lê a Bíblia entende... Onde está cada parte da sua vida, da vida de quem você ama, você consegue usar isso como uma espada, é uma arma na sua mão. Porque você consegue ferir o inimigo, ferir aquele dia ruim com aquilo que a Bíblia diz sobre você. Você consegue, até nessas bíblias de celular, procurar lá por temas. O que você está sentindo nesse dia mal. Se é um problema de dinheiro, se é um problema de, de enfermidade. Você vai lá nos temas da bíblia e vê lá. E aí ela já mostra pra você. Hoje em dia é com a tecnologia é muito fácil. E ela vai te mostrar na bíblia o que tem a respeito do que está fazendo o seu dia ser ruim. E isso nas suas mãos. É uma espada, é uma arma, é algo que você pode fazer para se livrar, para matar aquilo que está te matando por dentro. Você também pode perceber que a palavra de Deus fala sobre o cinturão, o cinturão da justiça. É, eu acho isso muito legal porque essa couraça da justiça com o cinturão da verdade é, é, um, é como se fosse realmente o Batman para mim, sabe? Porque o cinto de utilidades do Batman todo mundo conhece. Ele tira dali exatamente o que ele precisa naquele momento. E aí quando Paulo vai e fala que a gente tem um cinturão, um cinturão da verdade, uma couraça da justiça, eu imagino isso. Sim, eu sei, mas eu imagino. Porque assim como ele tem o cinto de utilidades, a gente tendo o cinturão da verdade, a gente pode entender que nós detemos o poder da verdade. Nós sabemos qual é a verdade para a nossa vida. A verdade para a nossa vida é aquilo que a Bíblia diz sobre nós. E ela diz que nós somos mais que vencedores, filhos amados com direito e herança de Jesus. Nós não precisamos viver enganados com o que o mundo diz. O mundo diz que você é feio, o mundo diz que você é triste, o mundo diz que você precisa trabalhar para comprar algo que você nem quer. Só que a verdade não é essa. A verdade é que você é tão amado e tão especial que existe um pai que faz tudo para te amar e cuidar de você. Então, nesse cinturão da verdade, a verdade pode ser a Bíblia, pode ser a revelação de Jesus em você, ou pode ser simplesmente o fato de que você não precisa mentir. Você não precisa lidar com as situações da sua vida como mentira. Tire do seu cinto de utilidades, do seu cinturão da verdade, a palavra que é verdadeira na sua vida. Aquilo que você realmente sabe que é. Você é amado, você é especial. Sabe, eu fico pensando nas pessoas que são amigas do Neymar. É muito melhor ser amiga do Neymar do que o próprio Neymar, porque o Neymar precisa trabalhar para ganhar o dinheiro. Agora os amigos dele não, só são amigos, são amados por ele e desfrutam de todos os bens. É a mesma coisa com Deus, nós não, pode, não precisamos trabalhar, não precisamos fazer nada para desfrutar do amor de Deus. Ele já fez tudo e a gente só está ali por amor. Então a couraça da justiça, que eu, eu brinco que a capa, né é essa roupa, é esse uniforme, é algo que as pessoas olham pra você e falam, esse é filho de Deus, ele é justo, só que a justiça não está em nós, está em Cristo. Então, as pessoas olham para nós e já não veem o nosso rosto, a nossa capa. Eles veem a cruz de Jesus, o único que foi justo. Por isso que sempre que nós oramos, nós temos que falar em nome de Jesus. Porque é no nome dele que fazemos as coisas. Porque só ele foi justo o suficiente para que a gente possa fazer as nossas atitudes de verdade e de justiça. E a palavra também fala do escudo da fé. Esse escudo do Capitão América é de vibranium. Não esse, claro, né? mas para quem gosta. E sabe que é o metal mais valioso da terra. É o metal mais é, resistente. E aí a palavra do Senhor diz que nós temos um escudo de fé. E eu acredito que o fé a fé é muito maior do que o Vibranium. Sabe por quê? Porque através da fé nós conseguimos acreditar naquilo que nós não vemos. Assim como que o Capitão América era pequenininho, fraquinho... E aí algo acontece com ele, ele fica forte, poderoso e ele ganha um escudo, que com esse escudo ele se sente protegido, porque ele sabe quem ele é, a identidade dele, a fé faz a mesma coisa com a gente. Quando a gente começa a acreditar em Deus, acreditar na obra de salvação e redenção de Jesus, nós ganhamos uma identidade nova, uma roupagem nova. E aquela pessoa que ficaria fraca no dia mal agora tem uma identidade de fé, e tem um escudo que a protege. Então o nosso escudo de fé tem que nos proteger quando as pessoas começam a fazer coisas ruins conosco, quando a gente está nesse dia ruim, nós temos que olhar para o nosso escudo e falar eu tenho fé naquele que me salvou. E Paulo ainda termina dizendo, faça tudo isso orando. Continue orando, conversando com Deus. A conversa com o Senhor é aquilo que nos fortalece mais. Se você está no pior dia da sua vida, conte para Deus. Você não precisa fazer uma oração como se fosse um pastor daqueles bem antigos que começam assim falando, ó oh, grandiosíssimo Senhor Deus maravilhoso, ou assim como o seu, ou o seu líder, ou... você não precisa orar de um jeito que você acha bonito, você precisa orar de um jeito que seja verdade, onde você entende que você tem um capacete de salvação, uma couraça de justiça, um cinturão de verdade, um escudo da fé, e aí sim, orando ao Senhor, e conversando com Ele, se expondo, falando, Deus, eu não aguento mais, eu me sinto feio, eu me sinto triste, eu me sinto fraco, Deus, eu creio que o Senhor existe, venha sobre mim que hoje está difícil. Realmente desabafe. Use sua oração para falar com Ele como um melhor amigo, como um pai que te ama e que não vai te negar nada. E aí você vai sentir no seu coração algo acontecer, porque a palavra do Senhor não volta vazia. E aí você vai calçar como sapatos a vontade, a prontidão de ir sobre os lugares para contar essa boa nova, essa novidade, essa... Essa esperança de que os dias maus vão passar e que no segundo dia, que no próximo dia, que na manhã seguinte, já dirizia a palavra do Senhor, coisas novas virão. E aí em Salmos, capítulo 30, versículo 5, a palavra de Deus fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você está nesse dia de choro, nessa noite de choro, olhe para você, olhe para Cristo, olhe. Pense que você tem toda uma armadura para te proteger. Use dessa armadura. Leia a Bíblia, ore ao Senhor. Relembre no seu coração quem você é em Cristo. Justificado, amor, bênção. E aí, meu amado, minha amada, e até para mim que meus ouvidos são os primeiros a ouvir. Se lembre que amanhã é um novo dia de alegria. Onde toda essa força que você tirou dessa armadura de Efésios pode ser passado para mais alguém que também está precisando. Amém? Espero que essa palavra tenha te fortalecido, assim como me fortalece. Quando eu vejo um dia mau, eu vou em Efésios e falo, eu tenho direito, pelo nome e pelo sangue de Jesus, de usar essa armadura. E nada vai me atingir. Que o Senhor te favoreça.